Vou proteger Como meus amigos usam usando... Minha força, eu vou ganhar Por todos, todos que amo a terra, eu vou salvar Quando o inimigo é forte, parece que não vamos vencer